Bem-vindo Taberneiro! Hoje eu vou fazer para vocês dicas que vão ajudar muito nas suas gameplays e com certeza deixarão Baldur's Gate com outra cara após esse vídeo. Então, pegue sua ficha, traga seu D20 e bora pro vídeo! Uma das ações bônus de Baldur's Gate é utilizar o Deep para acrescentar dano de fogo nas armas. Mas um dos grandes problemas que a gente tem é encontrar a fonte de fogo na hora que a gente precisa Mas para resolver esse problema, pessoal, você pode deixar no seu inventário uma vela ou então uma tocha acesa Quando você for utilizar o DIP, o que você pode fazer? Você vai no seu inventário e aí você vai ter uma vela ou então uma tocha, tá? E você dropa esse item no chão Feito isso, o que, que você faz? Você vem aqui em Deep e clica na vela. Acabou. É bem provável que depois que a gente tenha a versão final do, do game, a gente não tenha mais essa opção. É, de certa forma, é interessante você ter mais de um item dessa natureza para você poder utilizar o Deep mais vezes numa mesma batalha. A segunda dica que eu quero dar para vocês, eu já dei em outros vídeos, mas é importante que a gente ressalte a necessidade de a gente segurar o botão Alt, isso, você fazendo isso vai deixar os itens da tela destacados, mas o que é importante aqui, tudo que não estiver na sua visão, perto de você não vai ser destacado. Por exemplo, essa mochila e esse saco aqui eles estão longe da minha visão. Então, estou segurando o Alt e mesmo assim eles não estão ficando destacados. E alguns itens também não, às vezes não vão ficar destacados. Por exemplo, essa caixa. Tá vendo? Eu seguro o Alt e mesmo assim ela continua sem ficar destacada. De qualquer forma, não existe uma regra em relação a isso, o que vai ser destacado e o que não vai ser destacado. Mas é importante que o tempo todo que você estiver fazendo uma exploração, você utilize o Alt para que você não perca nenhum dos lotes preciosos aqui de Baldgate. Gate. Falando um pouco mais de exploração, outro detalhe importantíssimo é a questão de explorar o cenário. O RPG clássico como Baldur's Gate ele vai te dar essa opção de explorar à vontade. Só que alguns locais não são lineares, né? então você tem que ficar esperto a plataformas, como por exemplo esse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu posso chegar com o um pulo nessa plataforma aqui mais baixa, e aí vocês vão ver que eu vou acabar achando aqui um local secreto. E se você clicar com o personagem lá, normalmente ele não vai conseguir chegar nesses locais. Então vocês têm que a dica que eu dou é fiquem atento aos detalhes do cenário aqui, ó. 10 de XP, porque achei um item que não tá linear, né? Não, não tá de certa forma, ele não não tá fácil de você encontrar. Então fica atento, gira a sua câmera com o botão do meio do mouse para você atingir esses lugares diferentes, certo pessoal? Muito bacana, fiquem atentos aí e deixem aqui nos comentários locais que vocês já encontraram em Baldur's Gate que pode servir aqui para os, os nossos outros jogadores. Bom, a próxima dica que eu tenho para vocês é a relação ao mapa. Em alguns momentos, a gente, a gente pode se perder em como utilizar o mapa e uma das coisas que eu senti muita dificuldade foi em saber aonde estão meus objetivos eu sei que os objetivos são esses losangos aqui em amarelo mas quando você vai no jornal você por exemplo vamos pegar aqui ó é get help from healer então você clica em show on map ele vai te levar para o mapa só que ao mesmo tempo vocês têm que procurar qual o losango que ele ficou destacado de branco, por exemplo isso aqui. Então quer dizer que esse objetivo em específico está marcado de branco no seu mapa. Então isso no primeiro momento pode ser um pouco traumático para novos jogadores, mas para quem já está há um bom tempo já pode ter aprendido isso, mas isso facilita muito a sua busca dos objetivos que você tem que fazer igual explore as ruínas aqui ó mostrando de branco e essa próxima dica que eu vou dar para vocês ela é muito valiosa principalmente para situações de combate o que, que vocês podem fazer olhando um inimigo ou um objeto qualquer se você apertar com o botão direito pessoal você pode clicar aqui em examinar e aí você vai ver detalhes muito importantes do personagem. Por exemplo, como a classe de armadura deles. Como esse personagem aqui, ele tem uma classe de armadura 11. O que isso significa, pessoal? Quando eu jogo um D20, mais os nossos modificadores de ataque, de força, de proficiência e de vantagem que você pode estar, você tem que ter um valor de 11 ou mais, somado o dado mais os seus modificadores, então você tem aqui peso, olha que bacana, você tem as habilidades dele, tudo isso listado aqui, o mesmo você pode fazer com, esse, com essa mulher aqui, a Helena. veja aqui que ela a classe de armadura dela é um pouco menor, né? então mais fácil de você acertar ela, e por aí vai, eu mesmo você pode repetir com itens aqui ó, um baú muito bem detalhado, muito legal, achei super legal, você entende um pouco como que funciona aqui as resistências dele, a vida né, que ele tem, você pode quebrar tudo né pessoal, eu já falei isso, disso em outros vídeos. Essa próxima dica eu passei muito aperto para conseguir equipar duas armas no meu personagem. Então, bem fácil que você vai na sua arma aqui e vai escolher, por exemplo, eu estou com essa rapia, ela não aceita que eu use duas armas, ela aceita que eu use escudo, ok? Então, se eu venho aqui na rapia, aperto o botão esquerdo e mudo, por exemplo, para uma short sword, vocês vão ver que ela aceita eu ter outras armas na mão, então armas pequenas como short swords e facas, você vai poder equipar duas, isso a princípio é válido com todos os personagens, quando você faz isso pessoal vai aparecer esse novo item aqui no, no seu painel, que é o ataque com a sua outra mão, esse ataque, pessoal, é uma, é uma ação bônus. Então, lembra, vocês têm que lembrar do seguinte. Ações bônus, vocês podem usar uma vez no seu turno. Então, por exemplo, se eu usar o pulo, depois eu não vou poder usar o ataque com a minha outra arma. Então, planeje bem as ações que você vai executar para que você não fique sem o seu segundo ataque. Outro ponto interessante... A princípio, nessa Early Access, você não perde nenhum modificador de ataque no seu personagem. Eu vou executar um ataque aqui para mostrar para vocês. Deixa eu chegar mais próximo. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Estou escondido. E vou atacar com a mão, a minha outra mão sem ser a mão principal. Certo aí eu vou mostrar para vocês aqui ó você vem aqui no log de batalha eu dei 8 de dano veja lá ataque hall eu tirei 9 no dado mais 2 de proficiência e quando eu deu dano utilizou totalmente o meu modificador de destreza lembrando pessoal algumas armas vão ter o um, um, um modificador como por exemplo vamos ver aqui se eu atacar com a minha arma principal é, eles têm o um modificador sem querer ali. Eu dei um ataque crítico lá 20 de crítico no, no dado, né? Que é, é, um, é um ataque crítico quando você tira 20. Então aqui ó, o dano, 2d6 mais o um modificador de destreza. Para essas armas que eu estou usando, o modificador utilizado não é força, é destreza, ok? Então fica aí a dica para você que quiser jogar com um personagem que utilize duas armas, facinho, rapidinho de você equipar no seu personagem. Bom a próxima dica aqui que eu vou trazer para vocês é como a gente pode aprender magias novas então o que, que você tem que fazer você vai abrir seu inventário vai selecionar o personagem aqui no meu caso é o Gale então F4 aqui ó F, F, F4 e aí você apertar com o botão direito quando você apertar com o botão direito vai aparecer a lista e você vai escolher Learn Spell o estranho desse novo sistema é o seguinte pessoal os antecessores de Baldur's Gate 3, os irmãos mais velhos, Baldur's Gate 1 e 2, o, o modelo de aprender magias era diferente. Você tinha a sua inteligência, em cima da sua inteligência você tinha uma chance de aprender aquela magia ou não. Pagar 50 de ouro para aprender a magia eu acho um pouco estranho. Então, mas tudo bem. Aprendi a magia, ela já está aqui no meu grimório para que eu possa utilizar. Então, não espere, não perca a chance de aprender novas magias aí com os magos do seu grupo, que vão fazer muita falta. Bom, a próxima dica que eu vou dar para vocês é como eu personalizar meu acampamento e, ao mesmo tempo, você colocar novos itens lá para você estocar dentro do seu acampamento. Então, o que, que eu vou fazer? Por exemplo, vou pegar essa mochila aqui, ó peguei a mochila, e agora eu vou fazer um fast travel aqui, fast travel até o meu acampamento, ok? O que que eu posso fazer, pessoal? Você vem aqui no inventário e, por exemplo, vamos pegar a mochila que a gente pegou e dropar, dropar o item, vamos dropar isso aqui também, só para vocês verem o que que vocês podem fazer. E aí, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão apertar com o botão esquerdo em cima do item e segurar. Quando você faz isso, você pode movimentar ele para onde você quiser, certo? Então, pronto. Movimentei. Eu tô com a mochila aqui, ó. Seguro. E outro detalhe super interessante, gente. Se eu rod... segurando o botão do mouse, eu rodar o botãozinho do meio do mouse, eu giro ele da forma que eu quiser, certo? Então fica bem legal, bem interessante para você poder colocar o acampamento com a sua cara do jeito que você quiser olha que, que bacana que a mochilinha em cima do tronco legal né então fica aí a dica de como você pode dá uma cara aí pro seu acampamento porque até então a gente tem só esse baú aqui esse baú gente é importante a gente até relembrar que ele tem espaços ilimitados você pode colocar quantos itens você quiser aqui tá mas para você deixar o seu acampamento com uma cara mais legal você pode fazer dessa forma que eu ensinei para vocês para a próxima dica que eu quero trazer para vocês é que sempre que você for conversar com algum personagem, algum NPC, as coisas que mais vocês vão achar em Baldur's Gate são NPCs para conversar. Então, sempre deixe à frente da conversa personagens que tenham valores altos de carisma ou então de inteligência. O que eu observei durante as minhas gameplays é que vão ter vários testes nesse sentido. Então se você pegar um personagem com inteligência ruim, com carisma ruim, é bem provável que você não consiga passar, passar nos testes que você vai ser submetido e aí podem acabar atrapalhando um pouco a sua gameplay. Outro ponto interessante que vocês têm que fazer é sempre lembrar de usar o F5 para o quick save do seu game. Baldur's Gate como qualquer RPG, mas vamos dizer assim raiz, ele é cheio de surpresas, cheio de emboscada. Você tem diálogos o tempo todo, diálogos importantes que você pode às vezes responder alguma coisa que você não quer. Então utilize sempre o F5, pessoal de quick save no seu game, não só isso, eu queria dar uma outra dica, faça backup dos seus saves, como que você vai fazer isso? Você vai fazer outros saves é, manuais, você vem aqui e salva o game, então você pode ver aqui que eu fiz vários... Vários saves diferentes aqui para só não confiar no Quick Save. Se você estiver trocando de personagem, pode ser que um Quick Save salve em cima do outro, você acaba perdendo seu salvo de um personagem para o outro. Eu espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Deixem aqui nos comentários outras dicas importantes que vocês acham que poderiam estar nesse vídeo, ou então se vale a pena a gente fazer uma parte 2 desse vídeo. Agradeço a todos que assistiram por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau.